E aí galera, beleza? De nota com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA San Andreas remasterizado e olha só a doida batendo no meu carro, ó. Cara, os, os NPCs nesse jogo é muito temperamental, mano. Bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma das melhores ou talvez a melhor namorada que você pode conquistar no jogo. Ela, digamos que é secreta, diferente da Denise... Você faz uma missão, nas praticamente salva ela. E a missão é meio que obrigatória. E aí você passa a ser namorado dela. Bom, essa é a Kate... Kate... Ah, sei lá. Ela é uma chinesa. E, galera, seguinte. Os benefícios dela são muito bons, cara. Muito bons mesmo. Ó, nessa área aqui, ó. Que você vai encontrar ela. Nessa área aqui de San Fierro. Nesse jardim aqui, ela vai estar tá aqui. E para ela aceitar morar com você, você precisa estar tá com a sensualidade um pouco alta. É necessário você ter um carro rápido um super carro. Eu estou aqui com o Infernos. É o carro mais rápido do jogo também. Eu fiz um vídeo mostrando aonde você encontra ele. E, cara, você também precisa estar tá com a musculatura legal. Assim, a partir de 75% para poder sair com ela, eu coloquei umas roupinhas aqui para aumentar a minha sensualidade e também tô com um buquê de flor para tentar conquistar a garota. Bom, os benefícios dela, galera, é o seguinte, mano: tem uma parada no GTA San que é muito chato, que é você morrer e perder todos os seus itens, né? Suas armas. É muito chato isso. A partir do momento que você passa a namorar com ela é isso acaba, mano. Você é, não perde mais os seus itens quando você morrer. Então é muito importante você é, ter ela como a sua namorada para que isso não aconteça, beleza? É seguinte, ela vai liberar a chave do carro e no final do progresso também uma roupa. Eu vou mostrar para vocês tudo aqui nesse vídeo, como também os locais que ela gosta de ir. Cara, essa mulher não vai parar. Sai daqui, cara. Eu dei um tautozinho na moto dela. ela desceu, ó. Olha, é, quase, mano. O carro tá quase... Nossa, se eu ficasse mais um pouquinho, ela ia lascar o carro lá pra lá. Caramba, mano. Ela ia explodir o carro, ó. Deixa eu ver a alto... minha sensualidade. Nossa, mano. Tava alta. Acho que é porque ela bateu no carro, deixou o carro zoado. Nossa, baixou muito. O seguinte, mano, eu vou lá reformar já o volto. Chegar com o carro bichado aqui, a sensualidade cai demais, mano. Vamos ver. Olha lá. É, o meu nome é Kate, quer sair, confirma. Caraca, que fácil, né? Aí, ó. Gente, agora é sua sua namorada. Ela pode tirar você do hospital de graça. Você pode buscar lá para encontros na casa. Então tá aí, ó. E nem dinheiro pra... Você não vai precisar é, gastar dinheiro com o hospital. No caso, se você falecer. E, e, e aquele esquema lá do falei das armas. Certo? Minha gordura tá caindo eu vou passar aqui o tempo Até aparecer o coraçãozinho dela ali E a gente ir pro, pelo primeiro encontro com a Kate Estamos aqui na frente da casa da varoa É, moleque Bom, isso aqui não vai ser o primeiro encontro Porque já tinha feito os dois encontros Ó a loucura, ó, ó, ó, ó a loucura, velho Cara, a gente tá muito louco, mano Isso aqui é loucura demais Aí, ó, ó, ó. Porque eu tava gravando aqui Eu tava achando que tava gravando Mas não tava gravando Certo? Então nem lembro o que eu falei no começo É... Enfim Eu só gravei uma parte Achei que tava gravando o restante Então isso aqui vai ser O primeiro encontro Barra... Terceiro encontro Com a... Até esqueci o nome da moça, cara Chineizinha aqui eu não sei se eu falei que a gente vai conseguir aquele carro ali. Ó, talvez nesse encontro nós conseguimos uma porcentagem altíssima aqui para ir pro café. Depois do café já já já tenho a liberação do carro, né? E eu lembro que acho que não saiu no vídeo eu morrendo, certo? Morrendo mostrando para vocês. E realmente você não perde mais os seus itens. Depois do encontro aqui eu mostro pra vocês, tá? Então, ó, você pode trazer ela aqui, ó, sempre nesses copinho de suco, né? Aqueles copinho do, do Mac. E aqui é o, é o lugar que ela gosta. Acho que depois mais pra frente ela vai querer ir em outro lugar. Ela vai rejeitar esse lugar aqui, ó. ó. lá, você vê que tá funcionando o encontro. A mina é meio pesguinha, uh, né? tá muita chinesa, não. Porque, pô, não mexeram na renderização, né? Dela. Ó, vou trazer ela pra cá. Vem cá. Vou dar uma, dar uma florzinha pra ela. Rapaz, mas é magra, hein? Aí, dá uma florzinha pra aumentar aqui. E vou tentar dar uma bitoca. Será que vai rolar agora? Não, não, não. Não. <risos> Namoro cristal, só depois do casamento <risos> Ai, caramba Mas antes eu vou mostrar pra vocês, ó, já tem até o policial Vocês estão vendo as minhas armas aqui, ó Todas as minhas armas Ó, vou deixar o policial me matar Pra vocês verem, vocês vão respawnar aqui Vocês vão começar a respawnar nesse local aqui Ela é médica, né, mano? Enfermeira, sei lá é isso aqui, mano. Você precisa ter, velho. Pra jogar esse jogo. Porque vai que você morre aí. Perde tudo. É triste. Ó, vou morrer. Beleza. Morremos. Aí, ó. Dá o um respawn aqui, ó. Normalmente quando você morre dá respawn no hospital. E você perde uma graninha. E tá lá todos os meus itens. É, que eu estava portando Continua aqui. Então você não perde... Acho que eles fazem assim, ah, como a garota aqui Que cuida dele, continua com os itens Como você vai sair pro hospital, você acaba perdendo Mas enfim, vamos acelerar aqui O processo com ela Eu volto quando a gente Ganhar ali o, o carro, né Ganhar a chave do carro, que não tá ali Pessoal, seguinte, manos Essa mina aqui É casca grossa, velho. Ó, Ela já liberou a chave do, do carro Aí, ó ela liberou a chave do carro dela aqui Tô com 53% no do nosso relacionamento. Mas não houve o coito ainda, velho. Ela não... <risos> Rapaz, isso aqui é difícil, hein, mano? Tá complicado, mas ele tá... Na... É guerreiro. Vamos desistir, não. Vamos pra mais um encontro com ela aqui, mano. Agora sim, mano. É claro, <risos> Ó, oh, eu falei que ela gosta de... Pera aí. Conseguimos. Parece que não foi tão legal ali, mano impressão que deu que não foi tão tão legal não. Mas aí conseguimos. Estatísticas. Vamos olhar aqui a estatística, a estatística, a pontuação, porcentagem, na verdade. Aqui tá. 63% eu disse que ela gosta de... Que anda devagar ali na... Na, na região... A Chinatown. Mas não, mano. Quando ela pede diversão, ela quer que você corre lá, velho. Ela até reclama que você tá... Andando devagar. Mas aí, conseguimos. Chave do carro. Tomamos o café. Agora, galera, vamos até... A porcentagem... 100%. Tá aí, ó. 100% do progresso com ela. Ela já nos presenteou aqui. Eu já tô... No closet pra mostrar pra vocês Qual é o presente que ela dá Depois que você atinge os 50% Passa um pouco dos 50% Vai bem rapidinho até E ó, vai vir aqui Itens especiais E tem aqui ó Uniforme de médico, mano Eu não sei se isso aqui Fortalece a sua saúde, sinceramente Não sei <risos> Olha aí ó, Tipo paramédico, velho <risos> Vamos colocar, né Aí Sinceramente eu não sei, cara Se isso aqui vai te dar um, um buff de saúde Mas é isso, galera Progresso com a Kate Em 100%, muito boa Como eu disse, não precisa Fazer o 100% com ela Só de você conquistá-la lá no início é, achando ela e conquistando ela Já garante um adianto é incrível para vocês aí que vocês não perdem as armas. E para quem tá procurando aí a platina, tem aí a localização dela, porque você vai ter que sair com todas. Bom, esse foi o vídeo. Dá uma olhadinha aí no vídeo da Denise, o vídeo que eu fiz do um carro mais rápido, que você vai precisar aí de um carro bom para aumentar sua sensualidade para conquistar ela, para namorar com você. E aí, se gostou, clica no gostei, compartilha Comenta alguma coisa, se inscreve no canal, segue nas redes sociais, tamo junto, valeu, fui!